Oh, oh, my, God. my God. A memória do presidente fundador Beto Janos Malheiro Savimbi. Viva! Viva Jura! Viva! Viva Jura! Viva! Viva, Viva Lima! Viva! Viva Lima! Viva! Viva! o povo do Bailundo! Viva! Viva o povo do Bailundo! Lima. Quem passava pelo Bailudo e tem esta recepção, sinceramente, muito obrigado ao Sr. Secretário Provincial, muito obrigado ao Sr. Secretário Municipal, muito obrigado a todos vós por esta recepção, que sei que foi organizada hoje, de improviso, mas que deu esta doença. Muito obrigado a todos. É. Eu sou obrigado a dizer o meu obrigado a Lima. Que linda canção. Linda canção. Não a conhecia. Esta é a capacidade do, criativa dos nossos quadros atualizada, atualizada aos desafios e também suficientemente forte para nos dar o alento para correr. -nos. Muito obrigado as mamães. Eu passei há pouco pela minha areia e ali o que vou também te dizer. É a primeira vez que passamos aqui depois das eleições. As eleições que nós vivemos de uma forma muito, muito, muito forte. Com grande entusiasmo, com grande esperança. E nós todos fizemos o melhor que podíamos para sermos hoje o poder. E a UNITA não é hoje de poder, mas está sendo elogiada pela sua postura, pelo trabalho realizado, pela linda e grandiosa campanha que nós fizemos no país. Nós fizemos uma campanha em que nós fugimos das provocações, da violência. Nós fizemos uma campanha pela unidade. Nós andamos de noite a sul do país na proximidade com o E anunciamos um programa riquíssimo que foi aplaudido e votado. Um programa que permitiria realizar a Angola e os angolanos de espera. Mas, companheiros, não brincarmos em esperança. Não somos o um governo, mas nós não perdemos o ânimo. O partido utilizou o tempo a seguir as eleições, para refletir sobre o que, é que fez bem e o que não fez bem. Para atualizar o seu programa. E nós hoje temos o nosso programa completamente atualizado. Temos mais tempo temos a vontade, temos a energia, e nós estamos, de facto, a iniciar um percurso com foco no futuro. E neste foco imediato, nós temos algumas questões que são três que nós falamos sempre. Nós temos as autarquias locais. Essas autarquias que quem nos governa continua a negar nós todos, os angolanos, não é possível, meus companheiros, agora ter futuro, não é possível. Agora ter desenvolvimento e as autarquias continuarem na gaveta fechada. Não é possível. Não é possível. As autarquias são um outro tipo de governação, em que o povo é que escolhe, é que está na proximidade, é que controla. É que essa fiscalização da proximidade e o MPLA tem medo. O MPLA tem medo. Esse MPLA que diz que 164 municípios não é possível fazer autarquias simultâneas, agora está a dizer autarquias em 581. Vocês acreditam? 581, 581 é só para a realização do poder local, é para nos enganar, é para nos atrasar o nosso futuro. Esse partido de governo tem medo do povo. É. Medo do povo! É. Nós somos britânicos! É. É. Temos as autarquias que vamos continuar a pressionar, porque quem está a governar prometeu que ia fazer as autarquias. Mas não é uma coisa qualquer, essa brincadeira de 581 municípios. Vamos ter a coragem de fazer autarquias naquilo que já existe hoje? Vamos ter coragem? Esta é uma. No meio do termo, nós temos o nosso congresso. Não podemos, não vamos fugir disso. Vamos ter congresso em 2025. Vamos fazer um congresso plural, de novo, sem medos. Porque o programa que nós estamos a cumprir é o programa Tupac. É o programa do partido que vai continuar a ser cumprido. Não é o programa do presidente. Sim, sim, não. Não temos medo da é competição, da concorrência, da pluralidade. Não temos. Vamos continuar a ser fiéis a essa democracia plural. Mais na frente, 2027. Estamos a furtar 2027 com uma melhor preparação, com boa formação de quadros. E aqui eu tenho que elogiar, eu sei o Ambos já está a fazer. Boa formação de quadros. Porque é só com quadros formados que nós vamos chegar à nossa meta. Assim, companheiros, eu não disse a palavra. E a palavra que eu fiz lá atrás é o agradecimento pela campanha que vocês todos fizeram. Todos vocês. Todos. Uma campanha que nos dignificou. É mesmo difícil encontrar alguém que venha apontar o dedo à UNITA durante a campanha eleitoral. Não existe. Não existe. Não é normal. Não convido. Depois, companheiros, é uma passagem rápida por aqui. Mas é uma oportunidade de falarmos de algumas questões que são questões que eu sei que preocupam muitos dos que estão aqui presentes. Eu já disse isso ontem, mas nem todos ouviram. Vamos repetir. A Frente Patriótica existe ainda? Não existe mais. Existe. existe! A Frente Patriótica existe sim. E a Frente Patriótica é um conjunto, um movimento amplo que tem a Unida, tem o Prajá, tem o Bloco Democrático e tem representantes da sociedade civil. A Frente Patriótica Vistos Assusta quem governa. Continua assustar. Mas quando nós criamos a Frente Patriótica e assinamos os acordos, nós deixamos claro que qualquer das partes que faz parte da Frente Patriótica mantém a sua identidade dentro da Frente Patriótica, não aberta. É assim que a UNICA está na frente. Mas, nada da sua identidade, dos seus valores fundamentais, os outros também, os outros também. também, então o que eu quero dizer é que companheiros, não fiquem preocupados de ouvirem dizer que o aberto se ocorreu o que é para já, não é um problema para nós, não deve oferecer uma preocupação para nenhum de nós, não afeta a UNITA, é legítimo tinha todas as condições para estar organizado, se houvesse justiça independente nesse país. Porque há partidos que foram organizados não tem nem um décimo dos membros que eles têm. Não têm os documentos em condições. Foi tudo um programa político que lhe impediu de ter o seu partido legal. Então não se preocupem. É normal. Então não confundamos as nossas cabeças. Não nos preocupemos com isso. Ou mesmo o mesmo bloco. Cada um tem feito o seu trabalho, tem procurado o crescimento do seu partido e estamos juntos neste movimento para a alternância. Não há problemas. É. É a é é. para nós. Partindo só a última informação que apanhei a um bocado como estava a caminho daqui. O que eu apanhei a um bocado é que lá em Luanda, quem está a governar, deu novo mandato de novo ao Procurador do geral da República, que já vinha de trás. O Sr. foi reconfirmado Procurador-Geral da República por mais um mandato, hoje. E aproveito esta oportunidade para dizer que é uma pessoa simpática, uma pessoa educada, mas a nossa leitura é que não cumpriu bem o seu mandato anterior, não cumpriu. E quando não se cumpre bem o seu mandato, não se renovam mandatos que não cumpriram aquilo que era a sua missão, defender a república, defender os angolanos, defender o direito, defender as leis, defender o Estado. Não cumpriram. Houve muitas violações. Houve imensas violações perante o silêncio da PGR. PGR, que tem sido uma bengala do poder político que governa o país, não deve pensar que vai cumprir o segundo mandato de novo, no silêncio das violações, da brutalidade sobre os ativistas cívicos, das serviços sobre os militantes dos outros partidos, no silêncio completo da falta de pluralidade, da perseguição aos líderes dos outros partidos. O que é que fez a PGR? Fez o quê? O que é que fez a PGR? Fez o que, a PGR? Não, nada! Pranta de atualização dos adversários, a PGR fez o quê? Nada! É. Absolutamente nada! Fez o quê? Não, não. Está sendo reconduzido por quê? Porque cumpriu com o programa de quem governa, de quem queria manter o programa partidário acima do programa do interesse nacional. Estou a dizer isso para que me ouça. Eu disse é um homem educado, uma boa pessoa, mas não serve estes valores quando não serve a missão, com a coragem que deve nascer. Queremos uma justiça independente, mentira ou é verdade? É. Assim, não queremos uma justiça partidária, que não cumpra o seu papel, que não proteja o cidadão, que se comporta de maneira covarde, que recebe ordens políticas. Não pode ser. Esta justiça não serve Angola. Serve Angola? Não! Recebi muitas perguntas de jornalistas a caminho daqui. Qual é a sua reação sobre a nomeação de novo do PGR? Ouviram? A nossa reação é que melhore o seu trabalho. Silva Angola e os Angolanos. Cumpra com as leis. Não fique no silêncio cobarde das ordens políticas. É mentira ou é verdade? É verdade. É. Queremos uma justiça independente. Queremos uma justiça independente. Vamos repetir. Queremos, é. Queremos uma justiça e independente, que sirva a um e os Angolanos. Que sirva a um e os Angolanos. Assim, companheiros, eu vou terminar. Falando da razão que me trouxe aqui, a Lupitanga, mais propriamente. Nós perdemos esta semana, aliás, semana passada, um grande companheiro. Companheiro Araújo, Assim, que pena, que todos conheceram. A verdade? verdade? Que nos deixou repentinamente. E que ainda tinha muito para dar. O filho de uma família que tem muitos mártires dedicados a este país, é o nosso partido. Hoje, estivemos no Lupitanga, em nome do partido, Estivemos enquanto presidente da elite, Mas também estivemos enquanto amigo do cacique. Companheiro do cacique. Eu fui um irmão. Caminhamos durante muitos anos juntos. E era minha obrigação. Nos dois papéis. Estar presente. E acompanhá-lo à última morada. Porque toda a sua vida adulta foi dedicada a servir o partido. E o país. Mas. Terminada. A cerimônia, fizemos um giro naquele cemitério e realmente são filhos mártires a serviço a este país. São muitas campas de grandes dirigentes dignatários que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso respeito. Mas nós aproveitamos a oportunidade de sairmos para acompanhar. Marada Cacique, Última Morada, e passamos pelo Ambo, ontem. E fomos também homenagear uma grande figura ligada à Igreja Católica. O arcebispo emérito do Ambo, Dom Francisco Vitti. Como todos sabem, o funeral foi há uma semana atrás. Mentira ou verdade? Verdade! O mais velho Vitti foi um grande angolano que serviu à Igreja mas também serviu o seu país com grande coragem. Foi um grande intelectual. Foi um homem que serve de referência ao estudo. Todos aqueles que aqui estão devem saber que o Dom Vini era um dos maiores intelectuais que este país já teve. Um homem ilustre, estudioso, servidor, que durante a guerra não teve medo não teve medo da censura, liderou uma delegação da Igreja Católica que foi a Jamba para falar com a direção da UNITA, em nome da paz, procurando o fim da guerra. E naquela altura não era fácil fazer esse tipo de missões. E então, nós entendemos que por causa de não estarmos no país na altura em que foi feito o seu funeral, estava em missão de serviço lá fora missão de serviço do nosso partido mas tendo sempre o interesse nacional como elemento da referência chegados cá entendemos que devíamos ir depositar uma croa de flores no túmulo de D. Francisco Vitor e assim fizemos também dizer de uma forma mais amiga aqui o mais velho Vitor era de 15 anos da minha terra e nós tratávamos por ti só muito próximo também nós perdemos, porque era alguém com uma enorme maturidade da vida que pensava angola. Que nos vai fazer muita falta a nós todos, ambulantes. Então, também é a oportunidade de ter parado em vários municípios e de partilharmos com proximidade o sentir da nossa gente, como estou, a fazer. Assim, companheiros, vamos responder. Vou agradecer o vosso calor, a energia que nos transmitem, a força que nos dão para melhor servir o partido e o país. Muito obrigado. A galera é grite, é grite, é grite.